estimular um o mercado de conteúdos digitais criativos com foco nas empresas, desenvolvedores e arranjos locais. Essa é a proposta do Usinas Digitais, lançado pelo Ministério das Comunicações. O programa segue uma tendência mundial deste segmento. Esse mercado cresceu muito no mundo, o Brasil já produz bastante, é um dos países que se destaca na produção, mas nós queremos dar maior apoio àqueles que têm a capacidade de elaborar, de produzir, tem a criatividade, mas não tem os meios para produzir. Dois projetos vão ser selecionados e cada um deles vai receber 4 milhões de reais. As propostas podem ser enviadas até o dia 4 de setembro. O concurso Inovaps é outra iniciativa do Ministério das Comunicações para apoiar mentes criativas e tecnológicas. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto.